E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá amiga, olá amigo. Aquela extensa área de instabilidade que estava sobre o continente foi puxada para o Oceano Atlântico por baixa pressão atmosférica e deu lugar ao ar mais frio do centro de alta pressão que empurra tudo para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com isso, períodos de melhoria no interior do estado, com sol em vários momentos, mas no extremo oeste há outra área de instabilidade em formação. Entre a faixa leste e o litoral, as instabilidades podem acontecer com maior frequência, principalmente à tarde e mais intensas na Serra do Mar e suas proximidades. Podem pegar as praias essas instabilidades no decorrer da tarde e da noite também, Principalmente da Baixada Santista em direção ao Rio de Janeiro Portanto, é guarda-chuvas à mão por precaução Sinal de perigo no litoral norte, defesa civil 199 Temperaturas caem um pouco nas barcas máximas 24 graus de máxima no litoral Na capital, 24, 25 graus No interior, 26 Um abraço a todos O aumento tempo